Negociação é um grande processo de comunicação. Você fala uma coisa, o outro lado fala outra, e tudo que é falado numa negociação acaba influenciando a nossa percepção, acaba influenciando a nossa aspiração, os nossos objetivos. O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Então, quando você estiver negociando, só fale alguma coisa que seja útil para o seu lado. Não responda nada além daquilo que foi perguntado. Aliás, muitas vezes, nem responda aquilo que foi perguntado. Porque você pode estar entregando informação importante para o outro lado, para ele acabar de montar aquele quebra-cabeça que vai dar mais poder na negociação. Por isso, observe tudo aquilo que você fala e faça perguntas para entender o que realmente é importante para o outro lado. Como é que você descobre isso? O outro lado fica falando sempre aquele mesmo assunto, ele frisa que aquilo é importante, ele deixa transparecer que é importante, e isso é errado na negociação. Se alguém descobre o que é importante para você, essa pessoa vai valorizar na negociação esse aspecto. Então, nunca demonstre interesse em algo que seja realmente fundamental. Aliás, se você precisar demonstrar algum interesse, fale de alguma coisa que para você é supérflua, mas que o outro lado vai falar, nossa, aquilo é importante. E nunca perceber o que realmente é importante para você. Fica mais fácil negociar o que é a sua prioridade se o outro lado não descobrir. Negociação é um processo de comunicação. Faça perguntas e ouça tudo sem filtrar. E acima de tudo... Nunca dê informação em excesso, informação de graça. Isso atrapalha você e só serve para ajudar o seu oponente.